Hello! Vamos gravar numa distância, tá? <risos> Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Continuando aquela série de vídeos de fotografia, porque eu realmente gosto e eu tenho um estúdio aqui em casa. Hoje eu trouxe pra vocês um um acompanhe comigo, um vlog, onde eu fui numa loja de construção aqui pra fazer compras, pra tentar construir uma caixa de madeira. Deu certo! Mas o resultado ficou aquela coisa. Se você me acompanha já há um tempo, eu montei um mini estúdiozinho aqui em casa, que eu sou muito feliz com isso. Não tenho visto, e eu sempre acompanho alguns fotógrafos, que eles têm aquelas caixas de madeira para as pessoas sentarem. Eu decidi fazer uma, porque se eu estivesse no Brasil, assim, eu moro na Polônia, então eu não falo polonês, eu falo inglês, e um pouco de polonês para me virar. Se eu tivesse no Brasil, eu já teria conseguido o contato de um marceneiro pra pedir essas caixas. que Seria muito mais prático, possivelmente muito mais barato. Mas aqui, não tivemos esse processo ainda. Então eu fui um, no sábado, na segunda e ontem, à procura disso. Existe nessas lojas aqui um, um ambiente onde você pode comprar madeira e pedir pra eles cortarem. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá. Já tinha escolhido a madeira Eu achei um modelo na internet pra, pra eles fazerem Então já alterei o modelo com o que eu queria e tudo mais Levei pra eles fazerem Então vocês vão me acompanhar hoje um pouquinho sobre esse processo Já digo, não é fácil ficar fazendo essas coisas Se você não tem essa, essa dedicação por artes manuais como madeira e prego E se você mora num apartamento que faz eco quando você bate prego Então vamos lá, vou acompanhar vocês Ah... Antes que eu vá, se inscreva aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você gostaria de ver no canal. E também compartilhe nas redes sociais se você acha interessante. Tá bom? Obrigado. Meu Instagram tá aqui embaixo também. Tchau! Eu vim comprar coisas pra construir uma mesa de apoio e uma caixinha de... Uma, uma mesa de pose e uma caixinha pra pessoa sentar no estúdio. Estou numa loja chamada Castorama Se você já acompanha meu canal há muito tempo Eu já vim fazer coisas aqui Como consertar a minha cama Todas elas não deram certo E fiz uma mesa já também Três dias que eu venho aqui Eu vim no sábado, ontem e hoje Nos dois dias um, Eles não estavam atendendo Ou quando eu cheguei já estava fechado Então basicamente eu vim aqui para comprar madeira cortada E carregar Aqui E simbora bora lá aqui é o espaço onde a gente tá pra, pra ver os pregos e tal é bem gigante tem muitas opções e você mesmo que pega e pesa e aí eu ia pesar usar isso, mas acho que não vou mais então vou usar isso vou usar prego normal mesmo pra pegar a caixinha né agora a gente tem que saber Tamanho desse bafo. Ai, que ódio. Muita opção, muita opção. Consegui mostrar lá. Mas ó, temos todas as madeiras cortadas. Espero que dê tudo certo. Aí eu vim aqui de novo nos negócios. Anotei umas coisas aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Pagar. E mais isso daqui. Acho que um apoio com a perna para bater as laterais. Só que eu não quero bater muito nos cantinhos. Que ainda tem. Os vizinhos me amando nesse exato momento. Mas é isso que a gente tá fazendo Vou fazer o quadrado em volta Depois eu consigo fechar Vamos lá Quero registrar aqui que eu nunca mais quero fazer isso É muito ruim ficar batendo prego E o prego vai pra um lado E aí o prego estoura a madeira E o prego faz tudo Mas enfim Consegui fazer o básico aqui eu acho que por uma questão de segurança Eu vou passar uma camada de cola Assim, nas arestas <risos> Olha Um ponto é que Essa madeira Aqui Eu comprei ela Por 6mm Então, 6mm é muito fino eu Acho que fica um pouco complicado Na verdade, eu tinha escolhido uma outra Só que aí o moço cortou Essa, basicamente E aí, fica meio complicado Fica... Gerenciando isso lá Porque, enfim Depois deixar as medidas aqui embaixo do vídeo Se você quiser Certo, então A caixa ficou assim Tem uns espaços Que estão abertos Porque na hora que eu fui medir Não deu muito certo E vai ter que ficar assim Porque senão eu ia ficar sofrendo Pra arrumar isso Então a ideia é que a pessoa sente aqui e aí eu vou ter que dar uma reforçada nisso aqui Porque meio de... Eu acho que não quebraria Mas eu acho que não é legal a pessoa sentar Ou se machucar Eu ainda vou lixar ela um pouquinho Porque... Ou, e passar algum produtinho Porque ó aqui, por exemplo, estragou Então eu tenho que bater mais um preguinho aqui Então tem algumas coisas que eu quero verificar Antes de pôr ela em uso Tá? É isso, basicamente eu fiz as bases em volta e aí eu fui pregando nos tampões Só que é meio complicado eu Acho que se eu não morasse no apartamento Se eu não tivesse vizinho aqui do lado E se não fosse sete e meia da noite Eu ficaria fazendo mais barulho Mas é tarde já Então é isso Se você tem boa prática com martelo e prego Você joga Mas se você não tem Mas mesmo assim que é isso E aí na sua cidade há um marceneiro Fala com o marceneiro Que eu acho que é muito mais fácil Tá bom? Então fiquem bem Até mais Tchau